Você sente algum tipo de dor no joelho ao correr? Então, se liga nesse vídeo, porque aqui eu vou te mostrar como combater a causa raiz da dor. Eu vou te contar algumas coisas que não costumam falar por aí, nem mesmo numa consulta médica. Vem comigo! Olá, eu sou o Andrei Ascar, do Corrida Perfeita. Hoje vamos falar da vida do nosso amigo joelho e procurar entender como ele funciona na corrida, porque a dor ocorre e o que fazer para evitá-la. Vamos entender uma das principais, ou talvez a principal causa de problemas no joelho, a mecânica do movimento na corrida, mas um parêntese aqui, antes de seguir nesse importante assunto inscreva-se aqui no nosso canal Corrida Perfeita e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos com novidades e muito conteúdo que envolvem o mundo da corrida, Inclusive, sobre lesões, dores e muito mais dicas. Além disso, baixe também o nosso app Corrida Perfeita com o link na descrição. Nele, você vai acessar alguns recursos gratuitos, como séries de exercícios que vão te ajudar a preparar melhor seu corpo, o que por si só já pode até vir a eliminar as suas dores no joelho. Recado dado, bora para a pergunta que não quer calar. Por que o meu joelho dói durante ou após a corrida? Bom, a dor no seu joelho pode ser uma solução mais simples do que você imagina. Caso não esteja com uma lesão grave, é muito comum que, ao ajustar seu movimento na corrida, você simplesmente pare de sentir a dor. E para quem não sente dor, também é interessante adotar um movimento mais eficiente, e menos lesivo, para evitar que ela não apareça ou retorne no futuro, beleza? Vamos entender quais movimentos são esses na corrida e por quê. Dependendo da forma como ocorre você pode sentir ou não dor no joelho e também em outras partes do seu corpo. É muito importante que você entenda e não acredite que apenas o fortalecimento muscular vai proteger o joelho e afastar as dores. Fortalecimento, sem cuidar do movimento, conforme vou te mostrar agora, pode não adiantar muita coisa. E quando a gente fala de joelho, a questão passa pela estabilidade do movimento. Vou demonstrar aqui na tela para você. Nesse movimento temos a flexão, quando você dobra o joelho e depois temos a sua extensão. Para uma melhor distribuição de carga, esses dois movimentos devem ser lineares, no sentido da sua corrida. Observa como a perna se mantém alinhada ao traço da tela enquanto se movimenta. Esse é um movimento linear e mais natural que seu joelho faz ou deveria fazer. Agora, vamos analisar o contrário, quando a perna se movimenta de maneira desalinhada em relação ao quadril. Observa nesse exemplo como o joelho, principalmente quando o pé toca o solo, faz um movimento de rotação interna, fora da linha traçada na tela e fora do seu eixo natural. Esse movimento também pode acontecer numa rotação externa, com o joelho caindo mais para fora. Então, se você está com essa instabilidade no movimento, é bem possível que ele cause dor ou outros problemas maiores, devido a essa sobrecarga desnecessária. Isso ocorre porque aquele ossinho do joelho, a patela ou rótula, que está ligada superiormente aos músculos do quadríceps, e inferiormente ao osso tíbia, a musculatura sendo ativada poderá estender, estabilizar ou até mesmo frear a flexão do joelho. Isso dependerá do grau de ativação dessa musculatura. Toda vez que o pé toca o chão com esse desvio, fugindo ao eixo natural que vimos, a patela é forçada de maneira irregular na articulação patelofemoral, onde há toda uma preparação anatômica para o melhor deslize da patela sobre o fêmur. Daí surgem as dores e lesões, como a famosa chondromalase. Essa instabilidade de movimento pode ser causada por vários. Fatores. O primeiro fator diz respeito à sua própria anatomia. Pessoas com uma formação na patela, com o joelho valgo, que é o joelho muito para dentro, ou o joelho varo, muito para fora, tendem a fugir desse eixo alinhado do movimento. Quem tem joelho valgo vai acabar pisando muito para dentro do eixo do quadril. Quem tem o joelho varo vai acabar pisando muito para fora. Se um desses for seu caso, o segredo é cuidar para que sua forma de se movimentar não potencialize essa característica do corpo. Além disso, é essencial manter um fortalecimento muscular adequado e específico para a corrida. Já te falo como fazer isso, mas se aparentemente você não tem essas características, o seu movimento instável pode ser causado por dois amiguinhos do seu joelho, o seu quadril e o seu tornozelo. E ainda, tem um terceiro elemento do seu corpo que pode estar causando isso. Algo que pouca gente fala a respeito, já já também chego lá. Vamos primeiro falar do quadril. Observe aqui comigo, o principal eixo de movimento da sua perna é o quadril. Repara que quando você corre com a perna cruzando a frente, por exemplo, desalinhada do eixo natural, esse movimento vem lá do seu quadril. Ou seja, se o seu quadril está funcionando de maneira instável, sem força suficiente nos músculos da região para manter o movimento retilíneo, o seu joelho, como já vimos, sofrerá as consequências. O melhor seria o seu quadril manter o movimento estável, alinhado o máximo possível ao eixo natural, como também já vimos. E para isso acontecer, ele precisa de um reforço muscular, ali na região bem característico para quem corre. Mais uma vez, segura aí, que vamos falar disso em breve. Da mesma forma que o quadril instável interfere nos joelhos, com o tornozelo acontece a mesma coisa. Um tornozelo instável, sem firmeza, também acaba gerando mais instabilidade para o joelho. E quando a gente fala em tornozelo, outro ponto importante a ser observado é a entrada do pé no solo. Por exemplo, se o seu pé cai à frente do corpo, vai ser difícil segurar o impacto na musculatura. E quando você não usa musculatura para absorver o impacto, vai sobrecarregar alguém para segurar esse impacto e a vibração que volta do chão. Nesse caso, as articulações, tornozelo, joelho e etc. Lembra que comentei de um terceiro detalhe que quase ninguém associa dores no joelho? Pois é, esse detalhe tão importante é o movimento dos seus braços. Acredite, a maneira como você movimenta o seu braço durante a corrida pode gerar uma lesão lá embaixo, no seu joelho. Pense nessa cena. Se os seus braços balançam demais lateralmente, o quadril também balança e desestabiliza. Faça um teste e observe, parece até que você está dançando durante a corrida. Mas essa dancinha é perigosa, porque significa instabilidade. E onde essa instabilidade de quadril tende a ser compensada, quem é que fica sobrecarregado nessa história? Ele mesmo, o seu joelho, como já vimos. Portanto, o recomendado é que seus braços façam também o um movimento mais retilíneo possível, sem muito balanço e sem cruzar a frente do corpo o tempo todo. Assim, eles não impactam no balanço do seu quadril, que também não vai impactar no seu joelho. Entendido tudo o que impacta o seu joelho e que pode estar causando dor, parece muita coisa, mas tenha calma, que é simples de resolver. Tudo em conjunto, já já a gente chega lá. Então, primeiro, só para resumir o que já vimos, a função específica do joelho é simplesmente fazer o um movimento de flexão e extensão o mais estável e reto possível. Sem estabilidade no quadril, no tornozelo e nos braços. O joelho sai desse eixo e o movimento deixa de ser linear. Assim, durante o impacto contra o solo, o joelho acaba sendo projetado para fora do seu eixo natural e é bem provável que isso possa estar causando a sua dor. E se não estiver, em breve pode causar. Mas uma coisa é fato, correr com esses padrões instáveis de movimento faz você gastar mais energia e ter menos desempenho. E o que fazer para resolver tudo isso? ter estabilidade e eficiência do movimento, ficando longe das dores e lesões. É aí que entra a dica de ouro. Pode notar esses dois pontos. Fortalecer o corpo de forma adequada para a corrida e treinar a técnica de corrida com alguns exercícios. Primeiro, fortalecer a musculatura do quadril. E toda a cadeia muscular que cerca o joelho. Os quadríceps na parte da frente das coxas. Os glúteos e os tibiais na parte de trás. Lá embaixo, o gastroquinema e o sólio, que são os músculos da panturrilha. E também o fibular longo e tibial anterior, ali na parte da frente da perna. E é essa turma que vai dar conta do impacto e proteger tanto o joelho quanto as outras articulações. Que você usa na corrida, entendido? Parece muita coisa, mas existem alguns tipos de exercícios que trabalham todos simultaneamente. Temos eles grátis no nosso aplicativo que eu falei lá no início, mas já já vou explicar um pouco mais sobre como acessar. Agora o segundo ponto, treinar a técnica de corrida. O melhor resultado, você vai perceber unindo o fortalecimento aos chamados exercícios educativos, que vão transformar a sua técnica. Com o fortalecimento, você vai ganhar força e estabilidade. E com os educativos, você consegue ajustar o movimento de forma mais eficiente, coordenando braços e pernas e equilibrando todo o seu corpo. Quer uma boa notícia? Você pode começar a fazer isso agora, sabia? É só baixar o nosso aplicativo Corrida Perfeita. Por lá, você tem acesso aos exercícios educativos que vão te ajudar a melhorar a sua forma de correr. Evitando as dores e lesões, não só no joelho. E tem muito mais, viu? Tudo para você começar a correr hoje mesmo, de forma mais segura e o mais longe de lesões possível. Não perca tempo, acesse grátis aqui embaixo o no nosso app, no link da descrição. E se você gostou das dicas, clica no joinha e se inscreve no canal. Vamos continuar falando de corrida e corrida com prazer, longe de dores e lesões. Eu fico por aqui. Bons treinos para você e vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço!